Comebol anunciou nesta terça-feira a final da Libertadores da América 2021. Vamos começando o vídeo falando do assunto aqui do, da Comebol, porque a, a Confederação é, Sul-Americana anunciou nesta terça-feira a final da Libertadores, que vai ser no dia 27 de novembro. É, a final seria no dia 20. Mas acabou nem sendo, afinal, vai ser no dia 27. Então, o, o que acontece? É, afinal, seria na Argentina, né? Mas acabou nem sendo na Argentina. E afinal, vai ser no Estádio Centenário, em Montevidéu. É, até a Comebol publicou nas suas redes sociais, é, falando, é, falando ali sobre a final da Libertadores que vai ser no dia 27 de novembro, a final da Libertadores, tá bom? É, o Flamengo vai, vai para cima porque o Flamengo tem um adversário muito duro, né, que é o Olímpia, perigoso, né, então, é, como diz nosso amigo João Guilherme, né, é, Libertadores é traiçoeiro, cuidado com ela. é isso. Então, não é inscrito, se inscreve no canal, deixe os like e ative as notificações para você não perder nenhum vídeo e compartilhe para a galera, tá? A gente vê no próximo vídeo. Até lá, fui!